Então rapaziada, vocês já sabem, o YouTube mudou as regras, então eu mudei o conteúdo Todo vídeo eu vou falar isso para vocês realmente entenderem deixar, deixar um like, deixa o like, se inscreva no canal rumo aos 600 mil inscritos Qual o melhor MC, melhor flow, melhor bate-volta Deixa aqui nos comentários, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Então eu mudei um pouquinho o conteúdo, vou reagir aqui com vocês, fazer um react Das melhores batalhas que eu separei aqui para vocês rapaziada Separei algumas batalhas incríveis, eu sei que vocês vão gostar então, bora lá reagir, rapaziada. Bora lá, bora lá. Oh, safado, casa, é que eu vou matar um cara que o tubarão. seja, saca que que... É, é um... mas, na verdade, você é uma fusão vatoso. Ah, tô sabor, mas sabe que... Ah, eu vou fazer te aqui no chão. Você não tá mano, que esse não é picotado, mas você tenta encaixar, só que não, encaixa, não. Ah, Bravo, bravo. Fui... bravo sou o j ele parou de rimar. Já você, é meu parceiro, é um vagabundo. Eu imito o tubarão e tu imita todo mundo. É, desce tá aqui. O Rafa Moreira falsificado. É, pode crer, vai se fuder. É, a tua é bem mais fácil que você.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 Falei que você era o irmão do gato de botas. Você <risos> foi feito de chacota. Então hoje eu rimo com amor. Você é um ovo. Sua derrota é clara. Então gema de dor. Aê! Bravo, Ae! Bravo, Ae! Assim, bravo. Fazendo aqui uma que é foda. Sabe, você é ruim. Sem maldade, mano. A sua aqui, mano. Em nova é um ovo que tem casco. MC que é casca, casca grosso. Tá assim? bravo, bravo, bravo, Ae! bravo, bravo. Um Sem maldade. Ae! a já Detroit, não falta força agora. Aé. Aê! Brenos te amassa, fazendo essa rima quebrando sua cara, passa como se fosse um caramujo ou um ninja, um caramujo. E nas calças esse caramija. Aê! Por que você tem medo? É nós. Não entendeu que nesse enredo? Sem maldade, camarada, você já errou. Que que é isso? Um minuto foi a música com um o flow. Aê. Bravo, bravo, bravo. E amassou.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 Brabo demais, brabo, ah, brabo. Agora eu chego improvisando. Eu te explico uma coisa, meu mano. A história que ele fez pequeno, você não faz nem daqui a 10 anos. Beleza? Aí, você falou de TikTok? Manda as mesmas rimas, então esse seu TikTok.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 nada a ver, mas hoje você vai rimar, eu vou mandar se se fuder. Sabe por que que eu rimo? eu vou desenvolvendo. Trouxeram menor de idade na batalha e no Detroit eu tô batendo. Ah! Bravo, manda bravo, mal, bravo. Sinceramente, eu mando aqui no instrumental, falou de slick Lock. Na moral, sua mente tá presa, é slick Lock Down. Que dá, mas Slip Lock e melhora o gramatical Esse cara é fraco, rimando no instrumental Já o Tavim sempre foi clone, nunca foi original Eu, eu nunca fui original, pega esse... Ah, como assim eu vou chegando eu vi só parte Ah, você tá ligado, mandando improvisado Você é Declade, eu sou Chicago Bulls Johnny Chicago Tava travando, porra, mas isso é meu sonho, eu vou recuperar Olha aqui, não olha pra baixo, porra, eu vou te matar Você me chamou de cadela, puri, esse é o vazio Pitbull de canivete, enchuauas de fuzil Você entende? Cala sua boca, que é minha vez e você não é sagaz Eu vou matar o xirassol e o um sol que não gira mais Grabo, grabo, grabo, Todo grabo. Também eu vou guardar no meu bolso. Porra, aí eu vim com o suído e vou te mandar lá no poço. Ah, Se eu de mano, eu te mato. Eu te e sou sincero. Em guitaria, o CNB é o mil. Só que conteúdo, o CNB é zero. Só para Bravo, bravo, Mirar bravo. Bravo, frente, bravo. eu tiver na frente, eu mando bravo. se Pedro de que eu sou igual você. E se precisar, eu pinto mais do que você. Tá me entendendo? É desse jeito que eu faço rima e você é baba ovo. Pode matar, pode me arrancar. Você mata o um girassol que eu renasço de novo. Tá me entendendo? Barreta eu maçã. Eu não sou o único girassol. Olha o tamanho desse jardim. Nossa. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Barreto Como fez, um sol, mandou fatal fatado estraçando, mano. Todas as vozes aqui do jardim tem pétalas só que esqueceu de olhar o espinho. Então, parceiro, entenda, agora vê se aprende e não esqueça. Pra você poder reinar, primeiro você deixa a coroa de espinho na cabeça. Vamos, <risos> <risos> <risos> bichinho, pois todo dia o Cristo morre, todo dia o Cristo renasce. Todo dia, quando eu rimo, eu garanto que vocês dois correm. Você tá incomodado com o sol? Pode paliado. Isso é complexo. ding que voa perto demais do sol e saiu foi queimado. Ah! Bravo, bravo, ah! bravo. Ah! O Guri amassou também. O Guri ah! Barreto no ah! momento, mano. Ah! E é Por isso o punha é pra mim Pede nessa track, eu pego o trick e a flowback Preto é flow que se cheira e sim Cê entende? Como eu faço, parceiro? Pode parar aqui na levada Eu me engordo, me incomodo o sol e me incomoda quando eu vejo o camarão na baixada. Entendi tudo o que você falou Se a questão é hip-hop eu mostro o amor Pedro trick é flow que se cheira Só que na minha quebrada o moleque não cheira a flor Os moleques não tão com um flor na mão Os moleques não faz improvisação E é por isso que Bata comigo pra fora e não for então! oitão Barreto é maçã Que é palavra lírica que consegue matar ou salvar uma vida Por isso que é arma brasileiro Então eu matei o faço na calma É arma sim, arma da mente Aquela que acerta a mente e a alma Arma da mente de alguém Do início até o fim Encatilhada, criada E joguei no teu caixão. Brabo demais, brabo demais. Brabo, brabo, brabo, que eu uma do Eu sou do Toma meu meio. Bravo, bravo, bravo, bravo. meu mano, que cê ganha ponto. Hoje nós tá espancando o otário, não vai ter descorno. Tu não tá espancando, tô tá duvidando há muito tempo. Com certeza, sai o dedo do meio. Dedo do meio não é argumento. Quando cê é pior, me levanta. E eu faço o meu improvisado. Agora tomando teu dedo do meio. Depois ele para e no cu do prado. Aaaaaaah! A tá ligado? É esboço. minha frente só tem cabaço. o bravo, tá ligado? É igual a Hancock. Saber minha rima rara. Me chama de otário um de novo do prado. <SILENCIO> Para a cara, muda <bula> de cara. Tá <SILENCIO> ligado <A verdade SILENCIO> que você apanhou? É o contrário, cê não é otário, você é um otariô. Eu vou aparecer, você vai apanhar e é pra favela. Esse dedo eu vou botar na sua boca pra ver se eu ela. Você apanhar e eu, eu vendo o quê? Você é um otariê, é um porque eu respeito <SILENCIO> minuto. Só ficou em 2016, com a sua carreira. Bravo, a bravo, sua amassando. Amassou, amassou, amassou, amassou, amassou. a sua carreira. Você chama ele de otarie. Só que se apanha pro Kant. Só me destruindo, mano, Cante destruindo. Eu tô rimando em francês, ganho um de vocês e, em ah, uma e não, é mesmo esse Boku Vou minha levada, entendeu pra MC Como que o cara não tem uma carreira e foi do nome em cima do Yuffie ah, Caralho, sem maldade vai embora Como que o cara das antigas fez o nome que chegou agora? Tá suave pai, você ficou no base Você quer conhecer o nome do prato? Foi quem te bateu nessa primeira fase ah. É trajetória, é que você acha que eu não posso te ouvir. Filho, uma história. Mas é que ele falou que o Chamo não tem carreira. Vai se fuder até ontem. Eu não tinha carreira. Hoje eu passo ali em você. Bravo, bravo, batalha insana, rapaziada. Eu gostei muito dessa batalha. Como é que é? O JP, de de cerimônia, o dele é muito clichê Bravo, bravo, bravo, clichê. bravo, bravo Sem maldade, hoje nessa eles pagam pra me ver As rimas já durou, eu não sou muito clichê Eles não me davam nada, hoje eu compro muito cachê hey! Boa, boa, boa, boa. É isso, é isso. Brabo demais, hein? Nossa, que me do que de Nossa, Isso é uma parada que da nossa vida várias. Na verdade acaba a maldade você se Eu não cometi suicídio, só tava tentando matar o cara que eu. Insano, mano, insano mano. Então rapaziada, você já sabe como é que o YouTube mudou as regras. Eu tenho que todo dia fazer aqui uma reação. Vou trazer vídeos todos os dias aqui para vocês. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600, mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. Rimasso Logd. De... Tamo junto. É nóis. Falou!